Tá bom? Bom, vocês podem estar fazendo com uma linha, com lã, né? Da grossura que vocês quiserem. E, se possível, usar agulha um pouquinho só maior, tá? Meio milímetro já é o suficiente, ok? Então, aqui eu vou fazer, para começar, quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas aqui dentro da argolinha. Vou fazer ponto altíssimo aqui, ok? Contando com as três correntinhas, aqui eu tenho dois pontos, aqui três, quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas, vou dar uma laçada: vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, ó, as três correntinhas, tá? Vou pegar aqui por trás e vou fazer um ponto alto vou colocar meu marcador aqui nesse primeiro ponto que eu acabei de fazer tá Para não me perder ok então aqui no mesmo eu vou pegar aqui em relevo e faço mais um ponto alto nesse mesmo ponto Ok, vou aqui do ponto seguinte e vou pegar em relevo tá faço um ponto alto novamente nesse mesmo ponto eu pego em relevo fazendo o um mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar novamente ó no ponto seguinte peraí deixa eu dar uma viradinha aqui assim para vocês verem melhor ó pego em relevo faço um ponto alto novamente no mesmo lugar tá no mesmo ponto faço mais um ponto alto e assim eu vou seguir fazendo tá até aqui antes do marcador. Então aqui no último ponto, vou pegar aqui em relevo, vou fazer um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, eu pego aqui em relevo, tá? E faço mais um ponto alto. OK? Vou tirar o meu marcador daqui, vou fazer o primeiro ponto, então, o primeiro ponto eu vou pegar em relevo, tá? E vou fazer um ponto alto, e coloco meu marcador no primeiro ponto que eu acabei de fazer, ok? Então, aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto em relevo. no ponto seguinte eu vou fazer apenas um ponto alto em relevo aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos altos em relevo tá aqui E dois. Aqui no seguinte eu faço apenas um. Aí no seguinte eu vou repetir. Dois pontos altos em relevo. No mesmo lugar. no seguinte, apenas um ponto alto em relevo. E assim eu vou seguir fazendo até aqui o último ponto. Então aqui está meu marcador, tá? Eu vou tirar aqui, ok? Então aqui no primeiro ponto, vou pegar em relevo, vou fazer um ponto alto, coloco meu marcador nesse primeiro ponto ok e agora eu vou começar a contar tá então aqui eu fiz um aqui no mesmo 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 aqui no seguinte 5 aqui no mesmo ponto 6 aqui no seguinte 7 e aqui no seguinte 8 faço uma duas três correntinhas agora eu vou começar novamente Aqui no seguinte 1 um, no mesmo 2 Aqui no seguinte, 3 No seguinte, 4 E aqui no seguinte 5 Aqui no mesmo seis, no seguinte, sete, e aqui no seguinte, oito, uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou começar novamente a repetir, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui para terminar eu tiro aqui o meu marcador faço uma duas três correntinhas e nesse primeiro ponto que eu comecei eu faço um ponto baixíssimo tá e assim eu termino o meu motivo aqui é o avesso e aqui é o direito eu pego a cordinha ponho aqui para trás depois eu arremato ela tá então, agora eu vou passar para vocês como emendar, então, agora eu vou emendar, tá? Então, esse daqui é o um motivo 2, e esse que eu estou terminando é o um motivo 1. Um. Então, eu vou virar aqui o motivo 2 e vou começar aqui pelos cantinhos. Então, vou emendar aqui o primeiro cantinho, o segundo cantinho, e aqui o terceiro cantinho, tá. Então, aqui eu fiz os oito pontos, tá? Vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui por baixo do motivo 2 e fazer um ponto baixíssimo dou uma laçada, vou vir aqui no motivo 1, vou pegar em relevo, vou fazer um ponto alto, eu tenho que continuar contando, tá? Para não me perder aqui no motivo 2, pego aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada. Aqui no mesmo tá no mesmo ponto, eu vou fazer o segundo ponto alto. No motivo 2, eu venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada motivo 1 um, eu venho no ponto seguinte e vou fazer o terceiro ponto ok aqui no motivo 2 no ponto seguinte um ponto baixíssimo toma laçada vem aqui no motivo 1 um, no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte do motivo 2, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada aqui no seguinte, vou fazer o quinto ponto alto. Aqui no motivo 2, um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Dou uma laçada aqui no motivo 1, um, aqui no mesmo, eu vou fazer o sexto ponto alto. Aqui no motivo 2, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada. Aqui no seguinte, no motivo 1, um, o sétimo ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Dou uma laçada. E aqui vou fazer o oitavo ponto alto. No ponto seguinte, tá? Aqui no motivo 2, eu pego aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo. OK? Então aqui eu termino. Vou fazer uma correntinha e vou pegar bem aqui no centro, ó, Tá? Bem aqui, onde tem as correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada. Vou vir aqui no motivo 1. Um, e vou seguir fazendo novamente ó no primeiro ponto, um ponto alto, vem no motivo 2 pego aqui no primeiro ponto, tá vendo? Aqui tem o um cantinho, tá? Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, dou uma laçada, venho aqui no mesmo e faço o segundo ponto alto aqui. Ok, e aqui no seguinte, no motivo 2, um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso, tá? Até aqui, antes de terminar, ok? Então, aqui, olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Eu vou vir aqui no motivo 2 no último ponto faço um ponto baixíssimo uma correntinha venho aqui no cantinho um ponto baixíssimo dou uma laçada vou virar a minha peça e vou começar novamente ó no primeiro ponto um ponto alto Aqui no mesmo 2, e assim eu vou, e aqui eu vou terminar o meu motivo, ok? Então, aqui eu fiz os oito pontos altos, faço uma, duas, três correntinhas, e aqui nesse ponto seguinte eu faço um ponto baixíssimo, e aqui eu posso cortar o meu fio, ok? E vai ficar assim, ó. Aí vocês podem estar fazendo almofadas, manta para bebê, enfim, dá para fazer bastante coisa, ok? E fica assim, ó, ele em relevo, bem bonitinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau, fica com Deus!